It's hot. Sorry? It's hot. It's hot. It's hot you. I I am hot here. <laughs> What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online e o um mensageiro da viragem. Hoje nós vamos fazer um react da Blogueirinha, que fez uma entrevista com os irmãos Hansen, que é aquela banda de irmãos americanos. E eu gosto bastante dessa banda, pois é, eu sou fã dos caras desde do CD de Around, em 2000. Aí depois eu fui ter o conhecimento das músicas antigas, né, que eles é, eram uma banda já desde 1900 e, e bolinha. E eu inclusive já toquei com os caras, né, já subi no palco com eles, já fiz um vídeo aqui no canal sobre. Por isso, vou colocar um trecho aí. O Flash vai colocar um trecho desse momento para vocês. <laughs> you, of course, so you gut vários shows da banda, né, em vários eventos, os caras me conhecem, é muito legal você é, ter uma banda, né, uma banda que você gosta e os membros ali da banda te conhecerem, é, enfim, te é, conversarem com você, isso é muito legal. E também é interessante, porque sem o inglês, se eu não soubesse falar inglês, nada disso teria acontecido, então aí vai para vocês um, um, um exemplo, né, mais um, um motivo para aprender inglês, para que vocês possam interagir com, não digo assim, dos artistas que vocês gostam, somente, mas também interagir com outras pessoas, é, o inglês é uma ferramenta poderosíssima para você fazer amizades, interagir e também conseguir várias oportunidades, não só de trabalho, mas também oportunidades de conhecer pessoas, oportunidades é, intelectuais, vamos dizer assim, pessoais também, de interação, tá? Então a Blogueirinha, ela fez um, uma entrevista com os irmãos Hansen e ela deixa claro que não sabe falar inglês. Só que mesmo ela não falando inglês fluentemente, ela, ela fez algo que eu é, dou muito valor e faço questão de re reforçar nos meus vídeos e dizer para vocês, tentem se exponham ao idioma, tentem falar mesmo que vocês não tenham o domínio total. Porque é errando que se aprende, é errando, é, é se expondo ao idioma que vocês vão ganhando aquela, é, aquele calo, sabe? Vocês ficam calejados e eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou acontecer, poxa, eu errei, mas eu tentei, aí eu aprendi uma coisa nova aqui, poxa, eu cometi aquele erro lá, mas agora eu sei que, por que eu cometi esse erro? Porque você se expôs, você estava ali no meio, então quanto mais você se expõe, mais você... Você pode errar, tem a ciência disso, mas você vai aprender muito, muito mais e também a sua confiança vai lá em cima. Porque falar inglês, além de saber, né, a regras, pronúncia, palavras e tudo mais, também é confiança, é motivação, é o psicológico também conta bastante. Então ela estava muito bem, estava desenvolta, mesmo sabendo aí das suas, uh, dos seus limites no inglês. E os caras também são muito gente boa, né? Então isso ajudou bastante. Então a gente vai fazer um react aqui da Blogueirinha, que mandou muito bem. Blogueirinha, eu não, pra ser sincero, eu não conhecia o seu trabalho antes, mas a partir de agora eu vou acompanhar, eu achei muito legal a sua atitude. Beleza? Vamos lá, learners. E o boy band? Well, man... Man group. Man band. Man band. Boy band Então é you... Uh, uh, boy band. Né? Vocês são uma, uma boy band. Então, na verdade, ela poderia ter falado assim, Are you a boy band? Até colocar um guys. Né? Are you guys a boy band? É muito comum esse é, you guys, quando está falando com muitas pessoas, né? Are you guys okay? Ou are you okay? Tanto faz. Are you guys from here? É, vocês são daqui. Então, esse you guys é muito comum informalmente, né? Vocês, vocês podem colocar isso também. Young. We we started very young. And when we... The first time we came here was oh, 20 years ago. First time we came to Brazil. But, yeah. Yes. Hanson is is um o tato a mão, né? Tipo, Hanson, Hanson, Hanson. Last yeah, last name. last name. Hanson is our last name. Um, three brothers. And então ela perguntou sobre a, eu entendi né a origem do nome Hanson. Né? Então ele disse que era o um nome de família. Era o último nome. Uh, deles, handsome, que aliás, pode ser aí a pronúncia né, um pouco parecida com a palavra handsome, handsome, que significa bonito né, em inglês, bonito para homens, né, então tem esse, não digo um trocadilho, né, mas uma aproximação de palavras, né, handsome, handsome, então tem até muitos, muitas fãs né, que ficam brincando com isso, tá, handsome, handsome, enfim. Keyboard, gu drums, guitar. Sorry? Keyboard, drums, Guitar. Again. We're playing concerts. It's been amazing, and uh, happy to be. Here. Sorry? We we've been playing concerts, and they've been amazing, and we're happy to be at multi show. I don't speak English. <laughs> in Portuguese. My job, my job, don't like me. My job don't like me. É, ela poderia ter falado My job doesn't like me. Porque my job é terceira pessoa, né? Seria it. Então, it doesn't. It doesn't like me. Mas eu, eu não entendi porque ela disse que o trabalho não gosta dela. Não sei. Ou então o trabalho dela é difícil. Talvez ela queria se expressar dessa maneira. Então, ela poderia ter falado My job is very hard. Uh, Ou oh, it's, it's tough to do this kind of job. Uh, são duas frases que ela poderia ter usado para se referir à dificuldade que ela... É, do, que o trabalho né, exige dela. Like you, but, oh, but, but I I am uh, intercambio uh, exchange You're... in London. Oh, you did? You're going to London? I, I am student. Amazing. Exchange student? Oh wow. Sorry? You're an exchange student? Yes, yes. Uh, uh, six months. Ah. Oh, sure. London is very nice. Então, eu acredito que ela quis dizer que ela fez um intercâmbio em Londres, né? Então, I did an exchange uh, program in London. Ela poderia ter falado assim, né? Eu fiz um intercâmbio uh, em Londres. E aí, o Zach, que é o baterista, né? O do meio, ele falou assim, you're an exchange student. Você é uma estudante de intercâmbio, né? E, engraçado, foi o, o sinal, né? Que o Isaac, que é o de óculos, o da guitarra, fez, né? Que aquele sinal de Ok. É assim que em alguns países pode ser ofensivo, né? Talvez algo né, pejorativo, mas é, isso no, no, na cultura americana seria um OK, né? Tipo ótimo, ótimo, perfeito, muito bem. Então chama atenção para isso. Até o Taylor fez, né? Que é o do piano, o mais loirinho. K-pop we make rock and roll. I mean, so it's rock, pop, rock. Yeah, but we like all music. Music is Makes people happy. Uh, uh, do, you, do you know Pablo Vittar, Gloria Groove? A little bit. We're learning. And tonight we're going to see everybody. Yes. Uh, what's your your singer? Uh, what's your prefer singer? singer. É, what's your favorite singer? Qual é o seu cantor favorito? E ela quase inverteu, né? What's your singer favorite? É, que essa seria a ordem do português, né? Mas, no inglês a gente sempre inverte. Primeiro vem a qualidade, o adjetivo, e depois o substantivo. Né? Então, favorite seria o, substantivo, o adjetivo, né? a qualidade, e o singer, a profissão, né? o substantivo aí no caso. Jackson, uh, you know, soul music, yeah. you know... Singer Brazilian. Brazilian? Aqui né, uh, you know singer Brazilian. Seria o inverso né, uh, you know a, a, a Brazilian singer. Mas a pergunta para ficar mais correta seria do you know any Brazilian singers? Do you know any Brazilian singers? Você conhece algum, alguns cantores brasileiros? ou até no singular, né? Do you know any Brazilian singer? Você conhece algum cantor brasileiro, Ou algum, alguma cantora brasileira? Ou até do you know any Brazilian artists, né? É, alguns artistas brasileiros? Yeah. Brazilian singer, sorry. I, I, Aí ela I, depois ela coisou, right? né? Brazilian singer. I don't think that will be a good, good performance. Mia, I'm just excited yeah. to yeah. perform. Yeah. And there's a lot of different styles. A uh, heavy boy band. The same you. Have boy band is the same you. <risos> então ela disse assim, é tem uma boy band parecido parecida com vocês. É, a gente compreendeu, né, o que ela quis dizer, mas aí seria a pergunta. a frase melhor formulada seria: There is a boy band like you here in Brazil. There is a boy band like you here in Brazil. Então, there is é o ter no sentido de existir, né? Tem, existe. Uh, e like you, uh, tipo vocês, como vocês. Então like nem sempre é gostar. O like também significa tipo, como, né, de comparação. Então seria there is e não o have. Uh, name is KLB. Ela fala do KLB, KLB. Vocês se lembram do KLB? Antigo, hein? Familiar, não, não, não. E eles não conhecem, né? is very famous in Brazil. Okay. We'll... No, uh, uh, no is international, but is very famous in Brazil. Okay, we'll we'll check it out. KLB Hansen. You Isaac né sim? K K.L.B. Hansen. Hanson. Uh, don't know is uh, ugly uh, three people's ugly, uh, but. Aí ela falou uh, three people's ugly, é, três pessoas feias. Então na verdade people's né o plural de pessoas. De person seria people, sem o S, tá bom? Então people, three people, né sem peoples, S não. Uh, three ugly people, então ela poderia ter falado assim. Three ugly people, porque primeiro vem a qualidade, né? o adjetivo e depois o substantivo. É, é, no futuro já foram bonitos, tipo... Já foram, é, costumavam, né, já foram. Então seria they used to be handsome. They used to be handsome. Então eles costumavam ser bonitos, handsome, bonito para homem, né? E used to é o costumava, né? É algo que não é mais o que era no passado. Então eles costumavam ser bonitos. Então they used to be handsome. Today no, today no is beautiful, but used to be beautiful. in past is beautiful, okay? So, today they are not handsome, but in the past they used To be handsome, seria essa frase mais elaborada. Yes. You, sorry, ten, one, two, three, ten, you, you, one. Ten is, um, is only... é, Para ser sincera, não entendi muito bem o que ela quis dizer. Talvez ela esteja se referindo à quantidade de membros. Da banda, né? Eu acho que ela falou 10 de quantidade, né? 10. Talvez ela tenha pensado que fossem, sei lá, 10 irmãos ou 10 pessoas. Mas depois eles explicam, né? Que são 3 irmãos, 3 uh, membros. O total da banda é aquele, é aquele ali, né? 3. E só eles são membros da banda. O grupo, isso é total. Isso is é Hansen. O grupo, singer em. concert em Mult Show. Você sabe Mult Multi show? Yes. Yeah, so we're, first here. Time. we're here. Our first time. First time here. First time in Multi show. I ah, first time. Yeah. É like? Do you like? It's fun, yeah. It's a it's a party. It it's hot. Sorry? It's hot. It's hot. It's hot, it's hot. I I am hot <risos> <risos> Legal porque a palavra hot significa quente. Né, de temperatura, mas também significa gostoso ou gostosa, no sentido de elogiar uma pessoa, né, um homem ou uma mulher, ah, oh, she's hot, ela é gostosa, he's hot, ele é gostoso. Ah, também você pode falar assim, ó, she's hot, ela está com calor. Então, a mesma frase pode ter dois sentidos diferentes, dependendo do contexto, né, que você utiliza. Então, quando ela fala assim, é, I'm hot, I'm very hot, acho que foi isso que ela falou, então, no contexto... É, dá para entender que ela tá com calor né ou que ela é gostosa então como o clima da entrevista está mais descontraído é, pode ter caído esse segundo entendimento né Ah eu sou gostosa tal tá? então tá, tava bem descontraído né foi, foi bem engraçado. <risos> 13. of course, yeah, we love con we love playing concerts. And we have a we show love, on Friday. We have a show yeah. here in Rio on Friday, yeah. So, and uh, sorry. And we like watching concerts. That's why we're here. Yeah. Okay, thank you. Uh, you, you, you is beautiful, is handsome. Oh, well. <laughs> uh, you are handsome. That seria a frase mais elaborada. You guys, lembra do guys? You guys are handsome, uh, beautiful. Uh, pode ser usado também, é compreensível, mas é mais usado para mulheres, né? Ou então para uh, situações, uh, objetos, animais, coisas assim, tá? Então para homem, handsome. You are handsome. You guys are handsome. Handsome, ok? Thank you, bye bye. Ai, minha primeira entrevista internacional! Não interessa o que vocês falam, eu sei que eu arrasei. Nossa, fiquei suada, gente, estou nervosa. Nossa, eu improvisei muito, gente, eu não sabia o que falar. Muito bem, blogueirinha, arrasou mesmo. Eu gostei bastante da tua entrevista. Você fez aquilo que todo aluno de inglês iniciante, intermediário ou avançado deveria fazer, que é se expor, tentar né, conversar o máximo possível, o máximo possível falar inglês. Estar no meio, estar em contato com o idioma. E você deu aí um exemplo né, de como ser uh, uma pessoa esforçada, uma pessoa que vai para cima, tenta se comunicar. E eu tenho certeza que você, além de dar um bom exemplo, né, você também aprendeu muita coisa com essa entrevista. Tenho certeza, você assistindo sua própria entrevista ou assistindo esse vídeo aqui, é, você com certeza melhorou bastante o seu inglês. E eu desejo que o seu inglês decole cada vez mais e que você tenha muito sucesso aí na sua carreira, tá bom? E se vocês não conhecem a banda Hanson... Eu vou deixar aqui na descrição algumas músicas, as minhas músicas favoritas da banda e também um vídeo que eu fiz e também vou colocar aqui no card quando eu toquei com os caras. E lá no meu Instagram você também pode ter acesso a alguns, algumas fotos né, que eu tirei com eles, alguns vídeos lá nos meus stories e também interagir comigo, conversar, bater um papo que eu vou ficar muito feliz de conversar com vocês, tá bom? Deixa um like nesse vídeo aqui pra ficar feliz. Não se esqueçam de se inscrever neste canal, dar um tapa no belzinho para você ser avisado dos próximos vídeos. E não vá embora ainda, porque eu separei esses outros vídeos aqui que com certeza vão te ajudar na sua caminhada rumo à fluência no inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. Thank you so much. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. I see you around. Bye.